Você pode pôr testimonios, pode pôr topaz, tubinho, ouro para caçar ouro, diamante para caçar diamante. E também pode ser usada por radicesia. São todas de um material só, elas são todas feitas tudo Que é o latão, que é o metal amarelo, tudo parecendo ouro.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 pela outra pai a parte a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo <SILÊNCIO>